Então, nesta questão é-nos dada uma função G, que é uma função de proporcionalidade inversa. E também é-nos dito que existe uma coordenada dessa função que fica, admite, G de A igual a 8. Quer dizer que este ponto, este primeiro ponto, é uma coordenada A e no Y vale 8. Também é-nos dado o outro, que é o ponto 2. E B. E de seguida, outra coordenada que é 1 meio e 6 pontos. Vamos lá ver, vamos colocar aqui o 6. Atenção que este aqui é o B, o segundo. E pedem-nos para determinar uh, os valores que deveriam estar no A e no B. Vamos lá ver. Como? O g é uma função de proporcionalidade inversa. O que é que nós sabemos? Sabemos que o produto entre o x e o y dá-nos a constante de proporcionalidade. Esse valor é igual tanto para o primeiro ponto, como para o segundo, como para o terceiro. Mas podem reparar, o último é-nos dado tanto o valor do x como do y. Logo, se eu fizer o produto entre 1 meio e 6, tenho logo igual a 3. E sei que este 3 é a minha constante de proporcionalidade que é igual para todos os outros pontos. Logo, o que é que eu tenho? Que A vezes 8, deste primeiro ponto, tem que ser igual a 3. De onde sai que A é igual a 3 oitavos? Seguindo o mesmo raciocínio, 2 vezes B é igual também a 3. De onde sai que o B é igual a 3 meios?